Rush! Rushers! Sejam todos somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer a edição brasileira de personagens aqui no Desenhando de Cabeça. O quadro onde eu pego as recomendações que vocês enviaram pra mim nas minhas redes sociais de personagens pra que eu desenhe somente usando o poder da minha massa encefálica, muito robusta, pesada, densa... Cheia de dobras, é o meu cérebro, uma coisa maravilhosa é, então gente, vamos embora lá pro Photoshop que você vai descobrir quais são os nossos personagens Mas antes disso, deixa um like no vídeo se você gosta aqui desse quadro, se você quer ver ele com mais frequência Será que dá pra gente aumentar essa frequência? Eu falo assim, eu vou fazer um por mês porque senão é muito, a galera não vai gostar Então se você acha que dá pra ter mais essa frequência, será que isso aqui, isso cansa se for semanal? Cansaria? Duas vezes por mês, será que é suficiente? Eu não sei se ia cansar, sabe? Aí daqui a pouco ia chegar assim, ah, o Guilherme não desenha, mas nunca mais pintou, Guilherme? Aí tem lá, um milhão de vídeos de pintura, mas como ele só, como o que mais aparece vão seus de desenho, assim, rapidinho, aí não sei. Me diz aí, o que você que acha? Hum... Se inscreve no canal, aí confere a descrição, porque lá tem um monte de coisa boa, incluindo o link pro site brushrush.com.br, que é lá o que? Tem os cursos do canal, se você quer aprender a desenhar, pintar, 3D, ilustração... Que você quer fazer lá, tem alguma coisa pra te ajudar, beleza? Então, vamos Photoshop, vamos, vamos, vamos. Então, gente, estamos aqui com a sugestão do senhor Magreus, que é um amigo da natureza, muito bom. E também do Pedro, Arte Pedro. Olha só que coisa boa. Eu acho que eu já peguei a sugestão da Arte Pedro antes. Mas eles deram dois personagens aqui que eu também vou tentar misturar em uma única cena ilustrada. Eu vou desenhar os dois ao mesmo tempo, ao invés de fazer um e outro. E nós vamos desenhar o mal do Castelo Ratimbum. Ah, que coisa boa. Eu não sei vocês, mas eu era apaixonado no Castelo Hatimboom, em cada um dos quadros, em todas as coisas que tinham por lá. Doutor Pompeu Pompilho Pomposo. Ah. <risos> Bom, é. <risos> Então, ó, tem, temos aqui, primeiro personagem, o mal. Vocês lembram do mal? Gargalhada Fatal? Nossa, isso era uma brincadeira muito recorrente. Eu com a minha mãe, a gente sempre brincava da tal da Gargalhada Fatal. E aqui também temos o Pedro, que a gente ri alto pra caramba, né? E o Pedro falou o Júlio do cocó -Ricó. São dois personagens fantoches. E eu, eu não gosto de fantoche, vocês sabem que eu não tenho nada a ver com esse negócio de fantoche, de, de, de boneco, eu não gosto, não gosto disso. Eita! <risos> é, então é uma coincidência, não é favoritismo de boneco, tá bom? Vamos lá, o mal, como é que era o mal? O mal, o mal eu só lembro dele da cintura pra cima, porque acho que ele era o, um, um, né, uma coisa assim. Vocês lembram do filme do Cancelo rá tim Isso foi um delírio? Eu, eu, eu quase não, não lembro do filme, eu lembro muito da, do, da TV, né? Quando o Nino era um homem de 30 anos, ao invés de um menino de 300, né? Então, o mal... Eu vou fazer o mal, ó... Tipo assim, ó... Eu vou... Eu vou nossa, eu não desenho, acho que faz uma semana... Eu vou fazer o corpo dele aqui assim... Ah! Engraçado, eu acabei usando uma, uma coisa que é muito recorrente, que é o tal do feijão, né? Os estúdios de animação aí e todas as coisas. É que no caso ele de fato vai ter essa constituição. Eu, eu acho que ele deveria ter perninhas curtinhas assim. E eu já vou imaginar mais ou menos por aqui assim, ó. Como se fosse um... um só um... Só um, um backdrop aqui pra gente ter mais ou menos algumas orientações pra pôr o pé dele e tal. Eu lembro que a mão dele tinha umas unhonas é, e três dedos. Ele tinha dois dedinhos assim e mais um. Então provavelmente ele deve ser parecido né, na, na parte das pernocas. Então vamos fazer ele aqui assim, ó. Então, pé. Temos pé. Eu lembro que ele também era bem uh, peludo, né? Então eu vou fazer aqui algo mais ou menos assim. E acho que antes de eu continuar fazendo ele, eu já vou arrumar um espaço aqui pro nosso amigo Júlio do Cocoricó. Em questão de tamanho, eu acho que o, o Júlio deve ser menor que o, que o Mal né? Eu acho. Eu sei que o Júlio tem aquela estética do boneco feito com espuma pura, né? Então ele tem aquela boca meio dobrada e... Eu... Nossa, eu juro que eu não lembro <risos> como é que é que vai ser pra fazer esse, esse rapaz aqui. Ele tem a bochechão, né? Acho que é um bico meio de pato e um grande bochechão. Ele tinha... tinha um bonezinho, uma boina... Não faço ideia. E vamos ver como é que a gente vai posar ele aqui. Eu acho que ele podia estar, tá, tipo assim bem à vontade, reclinado aqui no seu no seu colega, quem sabe alguma coisa mais assim, ó. E esse pé aqui a gente faz algo mais ou menos assim. Júlio Jumblugar, bicharada no coral, Vamos fazer aqui uma pose bem bem perna longa, né? E eu vou eu já vou reservar um espaço aqui, ó. Aqui é um espaço reservado para um outro personagem do Cocoricó. Quem sabe? sabe o que, que vai estar tá ali, hein? Vamos ver. O mal, então, vamos fazer a cara dele. Primeiro, os braços. Eu quero fazer ele com braços bem malvados, assim. Com uma mãozinha assim, ó. Vamos fazer outra aqui, assim, para ele. Hum, que saudade que deu de desenhar. Tem, tem dias da semana, gente, que a gente tem que resolver outras coisas da vida. Então, essa semana foi uma daquelas que eu fiz outras coisas. Vamos lá, agora da cara do mal, cara. Eu lembro que ele tinha dois olhos compridos e juntos. Assim, ó. <risos> ele tinha dois olhos compridos e juntos. O Júlio tinha dois olhos claros, assim, absolutamente perturbadores, azuis. Né? Uh, a roupinha dele de caipira, né? De, de moço que trabalha na roça. Tinha manga longa, lógico. A mão dele também era de luva, né? O Júlio era um daqueles bonecos que tinham mãos vivas, né? Mãos ao vivo. Mãos de verdade, né? Não era. Mão de boneco, né? Não era gravetinho. Ele tinha mão, dois atores, pelo menos, né? Um pra fazer a cabeça, outro pra fazer a mão esquerda e um outro pra fazer a outra mão. Que é sempre uma, uma complicação extra. E tem vários personagens que são assim, né? Inclusive dos Muppets e tal, que é uma grande referência aí do fantoche mundial. <risos> Jim Henson inventou tanta coisa relevante no quesito de filmar fantoches, né? E, e todas essas coisas. E uma delas, que é super recorrente aí no fantochismo mundial, é essa de um boneco que tem várias mãos. Eu acho que o um exemplo mais engraçado na minha cabeça é o, o chefe sueco, lá, o Swedish Chef, porque ele tem só mão de gente mesmo, não tem nem um pano cobrindo a mão, não tem nada, é só mão humana e uma cabeça de boneco. eu acho maravilhoso essa capacidade de você <risos> fazer isso tudo bem. O mal tinha chifres ou orelhas. Ele tinha uma orelhinha, hein? Do lado da cabeça. E uns cabelinhos assim. Uns pelos bem sully. Do Monstros S.A. Aí o olho dele. Vamos fazer o olho dele olhando pra cá. Ele tinha uma sobrancelha muito má. Sim, bem, bem pistola. Agora a boca dele. Ele tinha um nariz, tinha um nariz. Tinha um nariz grande. Nossa, tá virando aquele personagem do Flapjack. <risos> ele tinha um nariz e a boca dele... Eu lembro que ele tinha, tipo, um dente assim e um outro aqui assim. Alguma coisa assim. Desse... Posso estar tá maluco. Eu acho muito engraçado que você sempre, quando assiste esse programa, fala... Nossa, Guilherme, tá completamente diferente. Na minha memória, tá muito mais rico, muito tá mais bonito. É, eu sei, mas quando você tenta desenhar, some tudo, gente. Eu falo para vocês. Por isso que você cria um hábito muito recorrente de desenhar aquele mesmo personagem e tal, e aí você consegue fazer ele de cabeça, com maestria. E eu acho que isso é um exercício que a animação provê pra gente, viu, galera? tem Eu, eu, eu sempre gosto de refletir sobre essa coisa, né? Como as diferentes áreas da artísticas provê pra seus estudantes é, habilidades diferentes, né? E, a, e aptidões diferentes, e uma que o... Que um animador com certeza tem de sobra, comparado às vezes com o ilustrador, é essa capacidade de, re... de redesenhar o mesmo personagem, mantendo a sua... o seu volume, né? Mantendo a... A... as suas proporções, mesmo em poses variadas, expressivas e diferentes. Porque é uma exigência, isso Se você vai fazer, você vai ter que manter ali, né? Eu acho que era algo mais ou menos assim. Será que o Júlio tinha um, casa... tinha um coletinho? Tinha cara que ele tinha um coletinho. Olha, eu tô gostando muito dessa versão BR aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou diminuir um pouco aqui a nossa opacidade e você vai conferir com um pouquinho de aceleração agora uma arte final aqui. Eu vou passar uma linha mais fixa em cima disso e eu vejo vocês daqui a pouquinho. Galera, essa é a minha versão de memória aqui dos nossos personagens da infância Aqui pra muitos de vocês, tenho certeza também que vocês conviveram com eles aí Na televisão aberta, na cultura é, Temos aqui Júlio do Cocoricó e o Mal Agora eu vou lá na internet procurar referências e ver se eu, se eu tô perto, se eu tô longe Vamos ver o que acontece e viram aqui ó, quem tá na imagem? É a sua autoestima de vez em quando, eu sei que tá baixa Você fica assim, nossa, eu sou um cocô Não seja, você é, você é brilhante <risos> Tá aqui, gente, olha só que coisa boa, hein? Putz grila, nossa, eu preciso rever algumas dessas coisas, porque eu lembro assim, puxa, faz muitos anos, mais de 20 anos que eu não vejo nada do, desses dois, mas eu lembro, eu lembro muito de música, música é incrível como esse negócio fica com a gente, né? Ai, meu Deus do céu, tá aqui o visual deles, eu gostei que eu, eu tô bem perto, assim, considerando que são personagens que eu não vejo há muitos anos, é, dá pra mostrar a profundidade, né, desse dessa memória. Coisas da infância. Tá bom, ó. Vamos começar a arrumar isso daqui. Nossa, mas vai um déjà vu agora. Déjà vu. Ó, o mal precisa de sobrancelhas muito maiores. E os dois olhos dele, por mais que aqui, né, eles estejam olhando pro lado certo, eles são assim, ó. E o nariz é lá em cima. E caramba, ele, ele tem mesmo essa carinha, né? E o que aconteceu nessa né, imagem aqui não dá pra ver, mas em outras dá pra ver, ele além de ter esse lábio inferior é, destacado aqui, né, da cara dele, e lógico vários outros fiapinhos aqui que dão uma cara de barba pra essa, pra essa cara dele aqui. E eu não lembrava que os pelos dele eram como se fossem essas tirinhas, né? São tirinhas super grossas, né? É, os dedos, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Durante a execução eu lembrei de arrancar o terceiro dedo que tava sobrando aqui. Eu acabei arrancando também do pé, acho que fica mais faz mais sentido para mim, não sei porquê. É, então vamos colocar um pouco mais aqui desses cabelinhos malucos. Essa sobrancelha maligna. E, e ao invés de ter, tipo, esses dentinhos que eu fiz aqui pra ele, né? Ele tem dois dentes pontiagudos que saem daqui da parte de baixo da cara dele. Olha só, que coisa mais maravilhosa. Agora sim, o Júlio, eu também tô muito surpreso que o, a carinha de boneco de espuma eu acertei até que bastante. Porém, o que a gente precisa fazer pra arrumar ele aqui... Eu acho que, depende. eu descobri que, provavelmente, lógico, né, o Júlio teve vários bonecos ali pra fazer o, o show. Porque, né, são muitos anos, né, produzindo e tal, o boneco deve se desfazer inteiro. E imagino que eles precisam ter vários bonecos diferentes. Então, dá pra ver que tem algumas leves diferenças entre eles, mas algo que no meu desenho não tem. É, ele tem um nariz bem maior, bem mais arredondado, né. Ele, ele é um pouquinho mais fininho em cima, mas ele é bem arredondado. E grande. Ah, a bochechinha dele aqui, ele tem mesmo aquelas covinhas. Porém, eu acho que essa circunferência aqui, ele é um pouco maior, né? Essa, esse beicinho dele aqui, bonitinho, ele é um pouquinho maior aqui. Então, vamos ver. Vamos fazer ele com a boquinha aberta de novo, ó. Que nem ele tava ali. Então, a boquinha mais abertinha. Os olhos! Eu vi, eu vi bonecos que tem os olhos mais separados e outros que tem os olhos mais juntos. Vamos fazer um pouquinho mais junto? Mas manter aqui, né? Essa... Esse esbugalhamento aqui, porque esse, esse. Ele não tem sobrancelha, caramba! Mas ele tem os cabelinhos aqui, ruivo. Eu nem lembrava que ele era ruivo, eu achava que o cabelo dele era, era marronzinho assim, mas ele é bem ruivo, né? E os pontinhos que eu fiz aqui na bochecha, eles são bolinhas mesmo, né? São grandes bolinhas. E aqui, o zóio dele, aquele zóio meio psicopata, né? Vamos deixar assim, ó, tá um pouco mais bonitinho. Obrigado, Júlio. Obrigado. <risos> e a roupa? Nossa, ele tem um milhão de roupas diferentes. Então eu acho que aqui eu coloquei aqui pra ele. De longe não é muito improvável, não, sabe? Então tá aqui o nosso Rollo Cocorico e o mal. O mal, nossa, o mal merecia merece até uma ilustra assim, mais renderizadona, caprichada. Hum. E o Godofredo? Lembra do Godofredo? Vou fazer o Godofredo aqui. Godofredo, sua aparição mais recente em O Mandaloriano, né? Ah, coisa boa. Bom, gente, <risos> esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. Você pode me mandar mais sugestão de personagens brasileiros ou não aqui nos comentários desse vídeo que o próximo eu vou pegar daqui do YouTube, ok? Então é isso, gente. Eu tô com o cabelo parecendo quase o... O coquinho ali do mal, toca coco de ovo. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia aqui. Espero que esse vídeo tenha sido divertido. A gente se vê no próximo. Muito obrigado, valeu e falou!